Olá, Tudo bem. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje o som não vai sair muito alto porque já é muito tarde. E já é cedo, né? Tá madrugada, deixa eu ver que a hora. E aí, se minha mãe acordar. Gente, o vídeo vai ficar vai... pela metade. Já... Não é culpa nossa, hein? Se é a minha mãe que vai estar vindo <risos> aqui brigar com a gente. gente dormir, tá? 4 h 2 da manhã, quinta-feira. E como a gente não podia deixar sem vídeo, né, já... Pra você, a gente tem que gravar assim de madrugada mesmo E hoje nós vamos fazer uma tecla desafio né? É, que é uma palavra e uns, os papéis estão aqui dentro Meu irmão que está gravando agora escreveu, né? Gente, é. não deixa a gente ver Não, a gente nem queria ver, porque senão não ia valer Mas, Mas ele me deixou mesmo jeito Tem três de papelzinho Acho que tem dois, já Tem três de Tem três de papelzinho Três palavras e a gente vai ter que... Ficar. Tô de som, gente, gente Segredo? Tô morrendo de som, a um som. Segredo? <risos> Gente, é segredo não é segredo <risos> Ah, gente, e dá uma vizinha aqui Que são 100 palavras de músicas boas Porque a gente imagina Tá bom A gente não sabe. As duas perdeu Glória Glória Glória Aleluia Vai adiantar, né? Ah. Não dá Tem aqui É mesmo. vai ficar com a perna da casa Será maior que a da filha Tá bom, é que você eu também tenho que tirar Nossa, Deixa eu isso Você é Você sai na Você pode ser E amanhã eu vou sorrir Vai Bora Eu não sei Deu pra mim até gente Não sabe não? Pai, tá, galera, você não dá pra bichinho pai. pai Pai Eu, eu vou voltar não Pra casa do céu, pai. pai Eu vou voltar Pra casa do pai Eu quero um amor Na casa, Na casa do meu pai E tranquilo eu Tá te Desce como fogo Vem como Epítecó -co, Como Epítecó -co. <risos> Gente, não é com Epítecó -co, vem como Epítecó -co. Acho que ninguém nunca pensou isso Só <risos> <risos> aqui, de novo. Já tá com a 3 a vendo? A gente vai muito, então tá 3 a 2 Vai, pode. 3 a 2 Agora, tá. 4 a Gente, Agora, caso, a gente é o que é cara de depressão 4 <risos> a 2, 4 x 2 4 a 2, 4 a 2, ah, gente não precisa falar, não, vai aparecer. Vixe. Vixe. Vou boca. De bezos, tá? Mentira, não existe é isso. Criança, não, não, não de Mentira, achei que nada. Não Não é. Aquela, mão grande da chuva. <risos> Você chuva, chuva. E como é que é, Jaqueline, a parte? É, como é que é? Sabe... É, que é? Tá como é que com a... <risos> cabelo disseram que não ia errar. Eu sei, eu sei, calma, calma, calma. Mas pode ser É aquela que você cantou errado, Jaqueline. Na igreja? <risos> ah, não, A gente vai desistir de uma na igreja. Destruindo. Cala a boca que você tá. É não vai valer se você continuar aqui. Gente, eu Uma chuva diferente agora está se formando na igreja. E você? Você tem dois no teclado assim. Tá deixa eu ver. Nossa, ele tem tantas Sol que mm -hmm. sol, sol, sol, sol sol, não, não sabe oh. Não sabe Seu se Não, eu falei Ainda tem outras aí que eu pensei que, que eu esqueci não. agora Essa do Meji Essa do Igreja. E a igreja, glória a Deus É da fonte igreja, Como aquele que tem, a sol Disse de mal Não, agora que eu tô aqui Igreja, glória a Deus glória a Deus De quem é a mas... Gente, e esse tira aí da metralhadora do que m**** tava cantando? Não é, não, não, não, não, não, não é, não, Aline, não, essa parte aí não. na E entra na igreja e já pega o celular e de cabeça. E a Lina, ela ganhou. Sabe algum com adorar? Adora eu que sei, adora eu que sou, nada pode calar. Nossa, hum. Deus, eu, uma eu, perfei, eu, perfei. Adorar, eu sou uma escrava, por isso que eu sabe? Adora somente a ti. Deixa eu a lava do Deixa eu pegar a Ah, <risos> tá? <risos> oh, nossa, tem mais uma já? E a burrada tá aqui a que uma fechada, não. Deus! Pois tu és o Deus que me. Agora valeu, gente! <risos> é mesmo? <risos> secreto, eu falei Qual é a última palavra? A tô tá bom. Gente, a Jaque perdeu e a gente foi descoberto e aí a gente tem que travar logo porque já é 5 horas da manhã e se alguém acordar aqui de novo minha mãe ela vai pegar a gente então vamos maquiar aqui. Ó. ajude a gente, se inscreva no canal compartilhe esse vídeo com os amigos E eu acho que tá na hora de mostrar Como o Jaqueline ficou, né? Pronto, gente, só pra relembrar, relembrar E lembrar também Isto, isto aqui Vai ter mais, nesse postinho Tudo que eu sou é um instante Vivo só pra ti Essa parte ah! vai também Olha essa menina A bicha burra